Ele está desse modelo, mas agora ele está com uma vontade muito grande de ir para a escola. Como eu, eu disse a ele, não, se tudo melhorar em setembro, depois que teu pai tomar a segunda dose, quem sabe? Aí ele ficou super feliz. Meu Deus, olha, só se as coisas melhorarem, porque sei Ele tá desse modelo, mas agora ele está com uma vontade muito grande de ir para a escola. Eu disse a ele, não, se tudo melhorar em setembro, depois que ele teu tomar a segunda dose, quem sabe? Ele ficou super feliz. Mas, olha, só se as coisas melhorarem que Ele grande não se melhorar ele ficou super feliz. Só se as coisas melhorarem então, Ele está com ele grande aqui, né, Vamos é é, não... seguir. <risos> olá, olá, bom então, dia a todos. Bom dia a todos, Poxa, bom dia, Deus. José, tudo bom? Tudo é... bom. José, quer compartilhar a tua tela conosco? Sim, vamos ver se eu já não estou. A minha... É, a gente, eu tô me vendo. Ah, tá. É, eu também. A minha câmera, <risos> ela trava e destrava, ela tá com problema, ela congela. Sim, não, não consigo resolver, ela só funciona quando ela quer e de vez em quando. A é, minha internet também está um pouco instável, às vezes dá uma travada para mim. É. Genaína já voltou, já não? Já, já não já já, né? Acho que ela volta de novo lá para a Alemanha, né, Wanda? É porque o dela, Carla, é revesso três meses, são quatro ah, períodos que de três massa. meses. Eu acho que deve tá, estar tá para ela voltar, porque ela voltou em final de 31 de janeiro. Uhum. Provavelmente ela deve estar tá indo para lá de novo, né Vander? Sim, sim. Interessante. É uma forma boa. É. Bom, ah, deixa eu colocar então aqui para... Eu vou colocar para gravar, tá, pessoal? Tá, né, da, da exigência. Eu iniciei a gravação, eu gostaria de agradecer imensamente, viu, Carla, Wander, por vocês terem aceitado o convite, né, por participar da banca do José, e peço desculpas pela entrega ter sido, né, tão em cima da hora, o José não cumpriu aí o prazo uns 30 dias antes. Então, José, você tem 25 minutos para fazer a sua apresentação, são 10 e 02 a sua tela parou de ser compartilhada, José, Opa. Com seus slides. Aqui. Por favor, compartilhe durante todo o tempo da sua apresentação. Eu é, só gostaria de fazer um teste antes, é, que eu vou ter que apresentar o, o site do Guia. É, se eu colocar o site aqui, vocês conseguem ver? Estamos vendo, José. Tá, então Sim. perfeito. Ok. Então, 10 e 03 José, você tem até 25 minutos para fazer a sua apresentação. Tem então, uma boa apresentação e pode iniciar. Muito obrigado. É... Olá a todos, sou José Siqueira, sou aluno do mestrado acadêmico do PPGI, meu orientador é Edna Dias Camedo. Vou apresentar a defesa sobre a minha pesquisa no mestrado, que é Exploring Ethical Requirements of for Applications in the Context of AI, ou Explorando a Licitação de Requisitos Éticos para Aplicações no Contexto da IA. É, primeiro, irei abordar uma breve contextualização, apresentar o problema, objetivos e a metodologia adotada, a revisão sistemática de literatura realizada, a construção do protótipo do guia e o do projeto piloto, a avaliação realizada, as considerações finais e, finalmente, os trabalhos futuros. Cada vez mais aplicações de inteligência artificial estão presentes no nosso dia-a-dia, -dia, e mais times de desenvolvimento de software estão construindo sistemas baseados em IA. As técnicas mais conhecidas de IA são Machine Learning e Deep Learning, e cresce seu uso em diversas áreas como Medicina, sistemas de Vigilância, Negócios, Transportes, entre outros, tornando-se assunto de grande interesse para pesquisadores, profissionais da indústria e da população em geral, agravado no contexto de privacidade dos dados e no treino de modelos na situação pandêmica do Covid-19. Embora esteja expandindo essa popularização de IA, também tornou se mais comuns os incidentes relacionados e alguns deles levaram a discussões públicas sobre a ética na construção de aplicações no contexto de IA. Um desses casos é o escândalo da Cambridge Analytica, onde dados de usuários do Facebook foram obtidos de forma inadequada e usados para influenciar o resultado de uma eleição. Outro exemplo é o caso da Amazon, que criou um sistema de recursos humanos baseado em IA, em que selecionava os currículos com viés de gênero, favorecendo candidatos do sexo masculino. Outro exemplo é o COMPASS, um sistema baseado em A, utilizado em muitas jurisdições dos Estados Unidos para prever se um criminoso condenado é suscetível à reincidência, com impacto negativo na população afro-americana. E também um juiz de concurso de beleza que não aprovava candidatas de pele escura. Também a Microsoft lançou um chatbot chamado Thai, que rapidamente começou a utilizar uma linguagem racista e a promover pontos de vista neonazis no Twitter. Além disso, surgem novas ameaças relativas ao uso ético indevido de sistemas baseados em A, tais como fake news com a utilização de deepfake e tecnologias de voz baseadas em A, em que o rosto de uma pessoa pode ser sobreposto em vídeos e líderes políticos podem ser retratados incitando a violência e ao pânico, por exemplo, podem ser utilizados para manipular eleições, mudar opiniões políticas e disseminar desinformação em geral. Em consequência, uma pletora de diretrizes e princípios éticos para IA foram propostos por organizações públicas, privadas, governamentais e não governamentais. Entretanto, elas não satisfazem as exigências do desenvolvimento de sistemas éticos baseados em IA no mundo real, pois estes princípios éticos são muito abstratos e gerais, e não constituem provas reais que possam influenciar a tomada de decisões éticas. Assim, os desenvolvedores ficam frustrados com a escassa ajuda que os textos altamente teóricos fornecidos pelos princípios e códigos disponíveis oferecem. A maior parte dos estudos nesta área foca em princípios e diretrizes teóricos e conceituais, não fornecendo um framework eficaz e realista sobre como implementar a ética na IA. Tendo em vista as dificuldades enunciadas, o problema é que não existe até então uma padronização de como esses princípios devem ser aplicados em cenários reais, tampouco a aplicação de uma ferramenta ou framework que possa ajudar as equipes de desenvolvimento de software na implementação desses princípios a nível de projeto. Com o objetivo de minimizar este problema, este trabalho tem como foco investigar como pode ser realizada a implementação dos princípios éticos em sistemas baseados em A durante o processo de desenvolvimento de software. propõe um guia para apoiar a implementação desses princípios e avaliá-lo. Elencamos três questões de pesquisa que irão guiar o nosso estudo. Um, Quais as técnicas, metodologias, métodos, frameworks, processos e ferramentas existentes na literatura para apoiar a operacionalização de requisitos éticos em IA? 2. Como podemos viabilizar a implementação de ética em IA durante o processo de desenvolvimento de software? 3. Quais são os princípios e diretrizes éticos existentes na literatura e na indústria no contexto de IA? Elencamos os seguintes objetivos secundários do nosso estudo realizar uma revisão sistemática de literatura para identificar os trabalhos tanto no campo teórico quanto prático de ética em A. 2. Selecionar os princípios éticos no contexto de A encontrados na literatura que serão utilizados na proposta do guia. 3. É, analisar as técnicas, ferramentas, métodos, temas e processos encontrados na literatura e selecionar os que serão utilizados no guia ético proposto. 4. Aplicar o guia proposto em um contexto real e analisar as percep a percepção das equipes de desenvolvimento de software em relação ao impacto do uso do guia nas tarefas executadas pela equipe. 5. Realizar melhorias no guia, caso necessário, a partir das percepções das equipes de desenvolvimento. Utilizamos a metodologia Design Science Research de 5 fases para guiar nossa pesquisa. Começamos com a compreensão do problema, buscando informações sobre o problema a ser investigado, através da revisão sistemática de literatura. Segundo, sugestão, onde foi criado um protótipo do guia, sendo a implementação de um método encontrado na fase anterior. Terceiro, desenvolvimento, em que relatamos o processo de criação do guia e apresentamos um projeto piloto do guia para a licitação de requisitos éticos para IA. Em seguida, avaliação, onde o guia é avaliado através de um survey com estudantes de graduação e pós-graduação, além de um grupo focal com especialistas da área. E por último, conclusão em que apresentamos as análises do trabalho, resultados da fase anterior, apontando as contribuições encontradas e possíveis trabalhos futuros. Este é o diagrama de exploração de Ética em A que foi criado para estruturar a nossa pesquisa, a qual seguimos ao longo do desenvolvimento do documento. Primeiro, Ética em A possui diretrizes, que podem ser leis vinculantes ou não vinculantes, as não vinculantes são todas as diretrizes propostas, enquanto as vinculantes possuem força de lei e todas elas possuem seus princípios. Estas diretrizes governam o ciclo de desenvolvimento de software. Nós estamos interessados em operacionalizar os princípios éticos durante a primeira fase do ciclo de desenvolvimento de software, a análise de requisitos. É, foi realizada a revisão sistemática de literatura e nesta apresentação focarei nos resultados encontrados. É, nós utilizamos as bases digitais do Scopus, DBLP a CM Digital Library, Google Scholar e o Think Tank do Parlamento Europeu. Nesta figura apresentamos a evolução de artigos encontrados nos Scopus e introduzimos os marcos de publicação de diretrizes de ética em A eh, ao longo de sua curva. O primeiro marco é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, em maio de 2019. O segundo marco é I3E-EAD, em março de 2019. O terceiro, diretriz de ética em A da Comissão Europeia, o ai e o quarto Marco, é o mais recente, a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, em setembro de 2020. Como resultados, para a questão de pesquisa número 1. Um, o uso de uma ferramenta prática pode facilitar a consideração da ética em projetos de software, sendo especialmente útil para o uso por pessoas que têm experiência limitada nessa área. A implementação de ética nas fases iniciais do ciclo de desenvolvimento de software possui custo menor em relação à sua implementação em fases mais tardias do projeto. A, maioria, a maior parte dos estudos que respondem a esta questão de pesquisa oferecem ou usam meios práticos que possuem maior utilidade nas fases finais do ciclo de desenvolvimento de software. Porém, destacamos o método Ecola, que assume a forma de um baralho de cartas, com 21 cartas divididas em 8 temas sobre ética em A, contendo perguntas a serem respondidas pela equipe de desenvolvimento e as respostas viram as histórias de usuário, que são os requisitos éticos. Ecole é baseada nas diretrizes da IHLEG e da I3-EAD, tendo como propósito auxiliar os desenvolvedores e Product Owners, principalmente em projetos de desenvolvimento ágil, a implementar a ética como parte das histórias de usuário. Estudos encontrados na literatura que investigam, utilizam ou propõem algum meio prático de implementar ética em A estão em suas fases iniciais de desenvolvimento. Abordam de distintas maneiras o desafio da prática de ética em A, além disso, esses estudos ainda não apresentam de maneira clara como aplicá-la, implicando assim um trabalho adicional aos desenvolvedores para colocá-las em prática durante o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Para a questão de pesquisa número 2, a implementação de ética em projetos de software envolve trabalho multidisciplinar, sendo indicado a engajar especialistas de diferentes áreas como engenheiros de software, advogados, analistas de proteção de dados, produzem esforços para criar ferramentas de IA para apoiar a fase de engenharia de requisitos, como priorizar requisitos ou refinar requisitos. Existem poucos esforços para explorar as mudanças das práticas do processo de engenharia de requisitos que a introdução de componentes de IA e ML causa, este denominado de RE4AI. Os desenvolvedores desempenham um papel crucial em viés nos modelos de predição e na influência dos comportamentos e reações dos usuários. Apontamos uma inclinação dentre dos trabalhos analisados em se utilizar ou adaptar o processo de engenharia de requisitos no contexto da IA e aprendizagem de máquina para se abordar as questões éticas, apesar dos desafios existentes no processo de desenvolvimento de sistemas baseados em IA, como a grande quantidade de dados e a falta de uma linguagem comum entre os atores envolvidos neste processo. Citando Costob e coautores, a engenharia de requisitos é o único lugar para endereçar este problema devido à sua natureza interdisciplinar com uma forte ênfase técnica. Além disso, a tabela que apresentamos no documento pode auxiliar os pesquisadores na compreensão desta questão e por apresentar qual fase do ciclo de desenvolvimento de software é abordada nos estudos primários que foram selecionados durante esta revisão sistemática da literatura. Para a terceira questão, nos últimos três anos, houve uma verdadeira proliferação de organizações publicando diretrizes, buscando prover guias normativas de ética em A. E até novembro de 2019, ao menos 84 in iniciativas publicaram relatórios descrevendo princípios éticos, valores ou outros requisitos abstratos de alto nível para o desenvolvimento e implementação de A. A maior parte dos países que publicam essas diretrizes são do hemisfério norte e mais economicamente desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Apresentamos 39 iniciativas encontradas em nossa revisão em três grandes grupos. O primeiro grupo, com membros da sociedade, composto por associações profissionais, sociedade civil, grupos de advogados, organizações sem fins lucrativos e academia. O grupo 2, com organizações nacionais e internacionais. E o grupo 3, composto pelo setor privado e a indústria. Destacamos que o grupo 3 tem se apoderado do debate público de Aitkin A ao indicar um compromisso que suscita mais perguntas que respostas, produzindo mais conflitos, servindo simplesmente para acalmar as vozes do público enquanto mantém as práticas criticadas dentro das organizações. Cada diretriz publicada possui seu próprio conjunto de princípios, e diversos autores exploraram estes conjuntos de documentos a fim de extrair os princípios mais recorrentes e suas definições, como uma compilação. Geralmente concluído que são demasiados gerais, possuindo alto nível de abstração e grau de dificuldade em aplicá-los em cenários reais, além da existência de sobreposição entre os princípios. É... Ryan e Stahl analisaram um conjunto de diretrizes para o melhor do nosso conhecimento, o mais amplo, com 94 diretrizes, e sintetizaram em 11 princípios, com orientações direcionadas aos desenvolvedores e usuários. Nesta apresentação, não entraremos em detalhes em todos os princípios, apenas apresentando uma breve descrição. Cada princípio possui uma sequência de questões éticas relacionadas, que muitas vezes são sinônimos, como é, no princípio 1 temos transparência, aí, transparência explanabilidade e explicabilidade. Bom, princípio 1, transparência, é fundamental para permitir que os outros princípios possam existir. Princípio 2. Justiça e equidade. Traz questões como discriminação e injustiça a grupos sociais minoritários, vulneráveis e com pouca representatividade. 3. Não maleficência. Com os exemplos de carros autônomos, aeronaves não tripuladas e armas autônomas, as organizações devem garantir a cibersegurança, além de realizar testes regulares para garantir que danos não ocorram de seu uso. 4. Responsabilidade. Uma pessoa legal... Sempre deve ser responsabilizada pelos danos causados pelo uso de sistemas baseados em A. 5. Privacidade. Os desenvolvedores devem garantir a privacidade de dados pessoais dos usuários finais desde o início do processo de projeto. 6. Beneficência. Beneficiar os seres humanos, promover a paz, prevenir danos ao meio ambiente e a cura de doenças. 7. Liberdade e autonomia. Garantir que os usuários finais estão informados, não enganados, nem manipulados pelo sistema de IA e deve ser permitido o exercício da sua autonomia. 8. Confiança. Organizações devem provar que são de confiança e que suas tecnologias são confiáveis. 9. Sustentabilidade. As equipes de desenvolvimento de software devem prezar pela eficiência energética, o baixo consumo de recursos, proteção da biodiversidade e redução das emissões de gases do efeito estufa. 10. Dignidade. Refere-se ao reconhecimento do valor dos indivíduos e o respeito aos seus direitos. E, finalmente, princípio 11, solidariedade, diz respeito a facilitar e promover o desenvolvimento humano, as relações sociais, segurança e coesão social, além de não prejudicar, obstruir ou colocar em perigo os valores democráticos, as relações sociais e o desenvolvimento humano. O que ocorre é que várias vezes existem conflitos e trade-offs entre os princípios. Um exemplo evidente é a privacidade e a transparência. É, a escolha de um ocorre em detrimento do outro. Ah, assim, para abordar esta questão, é necessário que existam diretrizes práticas que ofereçam mecanismos para desenvolvedores e usuários de A identificarem e mitigarem esses conflitos. Foram encontrados poucos estudos primários que abordam explicitamente o uso ou apresentam novas propostas de meios práticos para implementar a ética em A. As propostas encontradas apresentam baixo nível de maturidade, poucos exemplos práticos e falta de documentação. Isso demonstra como a ética em a prática, ainda está em seus primeiros estágios, sobretudo em relação às orientações práticas, requisitos éticos e ferramentas. É, o protótipo inicial é uma prova de conceito para testar a viabilidade das funcionalidades e aplicação prática do guia proposto. Como primeira contribuição deste trabalho, apresentamos um protótipo que implementa o método e ou seja, estão presentes todo o baralho de cartas e o texto explicativo para o seu uso, conforme detalhado no trabalho apresentado pelos autores do método. Em outras palavras, buscamos com a construção do protótipo apenas a reprodução de uma ferramenta identificada para apoiar a estação de requisitos éticos, porém viabilizando-a de forma eletrônica com interface gráfica e disponibilizando seu acesso e o código-fonte abertamente, nestes dois links. A finalidade deste protótipo foi de validar a interface e suas funcionalidades, para que na próxima etapa, fosse possível modificar o conteúdo ao objetivo deste estudo. Para a elaboração do conteúdo das cartas do nosso guia, seguimos o seguinte diagrama. Primeiro, identificamos os princípios presentes no Ecola, que são distintos dos princípios de Ryan Stahl, e realizamos um mapeamento entre eles. Em seguida, apresentamos os princípios identificados como mais facilmente implementáveis, que são o subconjunto dos princípios de Ryan Stahl, e chegamos ao conjunto final de princípios. Analisamos um conjunto de ferramentas encontradas em um trabalho anterior nosso, identificamos o que estarão presentes no guia e realizamos o um mapeamento das ferramentas com os princípios. Assim, temos esse esqueleto inicial do conteúdo das cartas. Em suma, realizaremos uma adaptação do método Ecola utilizando para tal os princípios de Ryan Stahl, e as ferramentas encontradas no nosso trabalho anterior além de modificações que julgamos pertinentes que surgiram ao longo do desenvolvimento deste trabalho. O nosso guia terá como finalidade a criação de histórias de usuário éticos para que sirva como itens do backlog do produto. Agora eu vou entrar aqui no guia. Puxei aqui. Uma vez no guia, na página inicial, que é de introdução, com uma breve descrição do que é o guia e como usar, em cima temos a uh, introdução, o guia e o material de apoio. Em princípios, temos um texto introdutório, os princípios e questões éticas de Ryan Stall na íntegra, além das referências no final. Em ferramentas, é, vemos as ferramentas que estarão presentes no, nas cartas e outras interessantes e seus respectivos repositórios no GitHub e material adicional. Em trade são exibidos é, alguns dos trade-offs identificados e sobre quem são os autores e é, informações sobre o guia. Na nota de rodapé está a licença e o link para o código-fonte. Quando entramos no baralho de cartas, aqui no guia, é, podemos ver todas as 26 cartas de uma vez só. Podemos ir em filtro e exibir somente as cartas relacionadas a um princípio específico como beneficência. É, também é, posso selecionar cartas de princípios distintos e compará-los. Cada carta possui um número, a sua questão ética e a sua, é, o seu princípio. É, o, também um preâmbulo, porque isso é importante, as questões a abordar, estas que as respostas viram os requisitos éticos, a ilustração para exemplificar melhor a questão e sugestão de ferramenta prática, que não é obrigatória em todas as cartas, visto que não existem ferramentas disponíveis para todas as questões éticas. Algumas têm algumas não tem. Agora, voltando aqui. O projeto piloto concebido, o guia para a licitação de requisitos éticos para IA, e o método E.Colo, desenvolvido por Vácuri e coautores, diferem em muitos aspectos. Enquanto o último é apresentado apenas como um baralho de cartas em formato PDF, nosso guia é desenvolvido como um sistema baseado na web utilizando HTML, CSS e JavaScript, permitindo inter interatividade na seleção das cartas através de filtros, e comparações entre múltiplas cartas, além de amplo material de apoio, como utilizar, princípios, ferramentas, trade-offs e a adição de sugestão de ferramentas no conteúdo das cartas. Também atribuímos licenças livres e disponibilizamos o código-fonte, a fim de permitir o estudo da ferramenta e futuras adaptações a novos contextos. Além disso, contemplamos no nosso guia todos os 11 princípios elencados por Ryan stop Aí apresentamos 26 cartas, enquanto no método E.Cola são contemplados apenas 8 princípios e um total de 21 cartas. Para a avaliação do, do guia, em primeiro momento foi realizado um survey e foram obtidas 40 respostas completas de estudantes de graduação e pós-graduação do Uniceub de disciplinas vinculadas à inteligência artificial e a requisitos. Em sua maioria, o guia recebeu uma avaliação positiva que seria utilizada devido à praticidade em abordar contextos específicos da licitação de requisitos que podem ser aprimorados, além do guia possuir praticidade e usabilidade e não deixar passar aspectos geralmente negligenciados na construção de sistemas de IA. Porém, o guia é visto como muito extenso, onde participantes opinaram por uma priorização dos princípios e a necessidade de disponibilização do guia em português. É, em segundo momento, o guia foi avaliado através de um grupo focal com cinco profissionais na área onde é, eles criaram um cenário hipotético de um sistema de correção de redações, baseado em A, para que uma banca de seleção possa selecionar candidatos para ingressar em uma instituição, atribuindo pontuação em suas redações. Os participantes utilizaram algumas cartas e eles citaram 18 requisitos éticos. Nesta apresentação, irei apontar alguns. Na carta 7, o algoritmo deve ser conhecido pelos candidatos, e quanto à conformidade LGPD, não deve haver dados pessoais dentro do dataset e os dados dos usuários devem ter seus dados anonimizados. Na carta 6, o sistema não deve reter dados pessoais, deve ser permitida a reprodutibilidade do sistema pelo MEC e deve ser divulgado o código documentado do sistema para órgãos de auditoria externa. Em geral. O guia também recebeu uma avaliação positiva, onde é visto que ele propõe perguntas que você nunca faria a si próprio, nem levantaria a possibilidade do problema. E cada carta traz discussões de horas, é muito complexo e tudo isso fica fácil de visualizar em itens. As questões nas cartas foram vistas como bem práticas, diretas e objetivas. O guia possui utilidade em licitar requisitos éticos, por estar bem estruturado, dividido e de forma simples. Entretanto, também é visto como muito extenso e os participantes propõem uma versão reduzida com direcionamento para problemas ou contextos específicos. Além disso, vem que o guia pode ser aplicado como checklist para sistemas já implantados. Apontamos que o re for ai Ethical Guide é percebido como de grande interesse pelos participantes recebendo uma avaliação geral positiva em ambos os estudos e pode ajudar a mitigar o desafio de operacionalizar os princípios éticos na prática. É... Considerações finais. Neste trabalho foi desenvolvido um guia para a licitação de requisitos éticos para inteligência artificial, denominado é, RFOAI Ethical Guide, para auxiliar a implementação de ética em A por times de desenvolvimento de software. Adotamos para sua criação a metodologia Design Science Research a fim de compreender o problema, sugerir um projeto piloto, desenvolver um protótipo e avaliá-lo. A implementação de Ética em A é um desafio permanente que não deve ser visto como um objetivo final que pode ser objetivamente alcançado como um checklist a ser completado, mas como um processo de desenvolvimento, um conjunto de procedimentos repetíveis e reavaliado de forma recorrente. Entre outras características, tentamos desenvolver o guia de modo a ser visto como um processo de desenvolvimento reflexivo, que auxilia os profissionais de IA a compreender a sua própria subjetividade e vieses dentro de um determinado conjunto de circunstâncias. Esperamos contribuir no auxílio tanto no desenvolvimento de pesquisas futuras no contexto de ética em A, ambos na academia e na indústria, quanto na escolha de ferramentas e processos que apoiam a implementação de ética em sistemas baseados em A, além de conscientizar sobre as várias questões éticas envolvidas no uso de sistemas baseados em A e seus desafios no processo de desenvolvimento. A contribuição principal deste trabalho foi a apresentação do guia para a licitação de requisitos éticos para IA. Apontamos diversos trabalhos futuros, entre eles, a apresentação de mais exemplos de uso do guia, mais avaliações do guia, a apresentação de um catálogo ou uma base de dados de requisitos éticos em IA, a aplicação do guia em sistemas de IA já implantados, e estudar a rastreabilidade entre requisitos éticos e o código, por fim, mais trabalhos sobre o ensino de ética em A na formação dos futuros profissionais. Muito obrigado. Obrigada, José, pela apresentação. Então, é, mais uma vez, aí, agradecendo os professores da banca, nós vamos passar para o segundo momento, que é a parte de arguição da banca. Então, é, Wander, podemos começar com a professora Carla, né, que é nosso membro. Perfeito. Mais Perfeito. distante, né, Carla? Agora está todo mundo distante, mas... Sim. Carla, muito obrigada, tá, por ter aceito participar do convite. Aí foi você que me deu a luz lá atrás para poder ver se o José, né, aceitava um dos temas que eu vim ao longo do tempo propondo. Então, acho que você é bem responsável, assim, por esse nosso interesse nesse tema, tá? Então, Legal. É, é contigo agora. <risos> Obrigada, Edna. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, José, também pelo convite e pela oportunidade. Né? É, antes de tudo, eu queria é, parabenizar pelo trabalho realizado. Né? O tema é de extrema importância, né? é, extrema relevância. Né? Novamente, parabenizando pelo time, né? porque... É, quando a gente está trabalhando num tema que é, é de, de foco né, de muita gente, né, acaba que a pressão aumenta bastante, porque são então, muitos trabalhos novos que vão surgindo, né, enquanto a gente está fazendo nosso trabalho, aí vai aquele bombardeio de outros trabalhos relacionados, isso é um grande desafio. Ah, eu acho que assim, o que vocês desenvolveram é de muita importância né, para a comunidade de engenharia de software, né, não só para a comunidade de engenharia de requisitos, né, mas do ponto de vista mais amplo, né, de trazer essa preocupação com ética. Né. As, duas, as duas áreas têm se aproximado bastante, né, a gente tem visto, inclusive, nas conferências, é, mais trabalhos juntando é, IA com Machine Learning, né, com engenharia de software e workshops dedicados só ao tema, então realmente houve um crescimento é, bem acelerado nos últimos anos, tá? o que né, reforça, né, como eu já disse, a relevância do trabalho que foi realizado. Tá? Então, assim, vocês trouxeram muitas contribuições para a área, o documento de vocês ele vai ser bastante útil né, para conscientizar as pessoas né, da área de engenharia do software sobre a importância, né, sobre os riscos da IA né, e sobre a importância de se preocupar com a ética é, desde o início do desenvolvimento dos sistemas. Né? Então, é, a revisão sistemática que vocês fizeram né, vai ser... É, de grande utilidade para essa conscientização. Né? É, eu queria fazer uma pergunta a, a José já para é, tirar uma dúvida. O artigo Sim. que vocês publicaram foi com é, um foco em quê? Tu pode me explicar? Bom, foi um artigo feito no ano passado e foi publicado é, em janeiro desse ano no, no RICS, aquele do Havaí. E nós fizemos nele uma é, revisão bibliométrica da literatura através de uma metodologia e o, também uma uma revisão de repositórios do GitHub através dos readme do, desses repositórios aplicamos uma Sim. técnica de post tagging e vimos ali frases que remetem a requisitos então a, quando aparece a palavra allows should must elas remetem a requisitos, então, pega aquela oração e, bom, estou extraindo requisitos dos repositórios de GitHub que eu tento é, vincular aos princípios éticos. Então, eu tentei extrair requisitos éticos dos repositórios do GitHub. Então, foi Sei. um estudo com duas etapas. E, claro que, depois de realizar essa extração, identificamos um... foram 584 repositórios e desses, é, se eu não me engano, eram 23 que eram ferramentas de implementação de ética em A, e esse foi o, o final de, desse artigo. Ficou bem interessante. Pronto. E esse trabalho, ele não foi incluído, não, na tua dissertação, não? Houve um, um, um certo entendimento que não fazia parte do, do foco do trabalho. Porque, assim, eu vi que foi mencionado em um parágrafo, Isso. desse trabalho, não foi? E eu fiquei pensando, os resultados dele não foram usados é, no seu guia? Os resultados dele só foram utilizados na parte de identificação de ferramentas que podem implementar ou operacionalizar a ética em A. Então nós ficamos só com, com essa parte desse trabalho. É que, que na verdade, assim, Carla, só colaborando aí com o que o José está e assim, ele foi usado, José. Você não pode dizer que ele não foi usado porque você faz a indicação de ferramentas utilizando exatamente o resultado do seu guia. Ou eu estou enganada? Não, isso é verdade. Pois é, é então ele foi usado. Então você tem que corrigir a fala. Ele foi usado, Carla, exatamente na, na seleção, porque o José identificou as ferramentas que tinham nos repositórios. Agora, o que, assim, o meu entendimento, né, no caso fui eu que tive esse entendimento, eu não tenho como garantir, nem nos scripts, por exemplo, que realmente esses requisitos identificados são requisitos éticos. E Sim. aí, assim, a minha dúvida é, ok, a gente não pode dizer isso, porque se a gente disponibilizar para a comunidade, é, particularmente eu trabalhei com outro aluno né, em mineração de repositórios para classificar nos requisitos funcionais e não funcionais usando a base de dados do mais, que era um trabalho de uma... um colega agora fugiu o nome, que ela apresentou até no, no SBES de 2019. 2019. Aí, o meu medo foi esse. Como, assim, algumas respostas o José não conseguiu né, dar e atestar, eu achei que seria muito arriscado né, a gente disponibilizar e não ser... Então, assim, é. eu acho que, no meu entendimento, a, a colaboração desse artigo dele foi catalogar as ferramentas que existem no contexto de a sabe, para requisitos. Mas agora, garantir que até ah, uma frase, alô, permite, able, eu dizer que é para requisitos éticos, né, assim, sim. não é possível reproduzir esse trabalho garantindo isso, sabe, então, assim, sim, sim. É, eles não usaram algoritmos de classificação, né, os mais comuns aí que a gente tem, usando, por exemplo, machine learning para fazer essa classificação. Eu até cheguei a, a, a ver com esse meu outro aluno se ele poderia, mas aí ele a, acabou se formando e foi para o mercado. Ele ia fazer mestrado comigo e acabou, infelizmente, desistindo, porque é um, um, um garoto muito bom de técnicas de mineração e eu estava precisando de uma ajuda para poder fazer isso. Mas é um trabalho futuro que eu tenho muito interesse em, em, em realmente, sabe... É, pegar as bases de dados do GitHub, meus alunos estão aí ouvindo mas eu falo dos temas para eles, eles nunca aceitam nada, né, Fernando, Anderson vai aí, ó, James to, o James não, que ele entrou agora, nem sei se ele está aqui mas por exemplo uma das dos problemas que a engenharia de software tem né é exatamente isso por exemplo como é que eu vou hoje classificar requisitos éticos identificar requisitos éticos em repositórios de software né que eu acho que aí é o nosso grande problema e o GitHub seria aí, né um leque para a gente fazer isso de uma maneira fantástica então sim. por isso que a gente não considerou Takala tá, consideramos sim ele foi usado no trabalho mas realmente só naquela fase de ferramentas para poder selecionar para o guia. Entendi. É, não, eu entendo, sua preocupação, né, de não, de não incluir, né, os requisitos que vocês identificaram como sendo é, uma regra geral, né? É, é, porque, assim, cientificamente, assim, a gente é, não foi feito usando um mecanismo empírico, por exemplo, o José usou o TEMAC, que é, Vander deve já ter visto falar aí aqui na UNB, no SIC, tem uma vertente de alguns alunos que estão usando o até no programa nosso aqui do mestrado profissional, eu particularmente não gosto. É, existem várias falhas, é um método né, que assim, precisa de uma série de estudos empíricos aí, né, para a gente estar tá validando. Então, assim, eu acho que empiricamente o um estudo do José em relação a isso, a gente não pode dizer que foi algo tão, tão assim, né? usando todo o rigor da engenharia de software, né, das metodologias que nós temos, e, e aí eu realmente fiquei um pouco receosa. É, eu concordo com você de não considerar os requisitos, né, mas a seleção de ferramentas acabou, ficou muito tímida, porque ficou só mencionado em um cantinho lá, é, foi. não foi assim, então se realmente... É, essa, essa mineração aí, né, no GitHub, ela, ela seria para identificar essas ferramentas que foram incorporadas no guia, então uhum. valorizar um pouco mais essa atividade, sabe? É, Até... isso, aí, isso aí eu concordo plenamente contigo, José não, é. não fez essa valorização e eu acho que na correção desse trabalho ele tem que escrever sobre. Acabou é. que ele escreveu muito rápido, né, José, correndo aí... Bem atrasado com o capítulo tempo. 4 e deixou isso <risos> faltando, mas eu concordo contigo, isso aí ele devia ter valorizado no texto. Foi, Até para as então pessoas que, sim, entenderem, sim. né, como é que ele chegou a essas ferramentas. Isso, e se lá na metodologia não foi mencionado isso, entendeu, uhum. eu sei porque é que eu é, capturei, né, porque eu sabia que vocês tinham publicado na área, né? Aí eu fui ver qual foi, se a publicação era da revisão sistemática. E aí eu vi que não tinha sido uhum. né, da revisão sistemática completa, né que vocês apresentaram aí no capítulo, que é ainda algo que vocês, é, que é muito importante, muito relevante para a comunidade, precisa ser, ser reportado, né, ser publicado. Né? Mas aí eu vi que houve essa atividade nos repositórios que não foi dada, é, não foi dado o devido destaque desde o início uhum. do documento, lá na sessão de metodologia e, e etc. Por isso que eu quis tirar essa dúvida, né? Se eu tinha entendido direito e, de fato, é preciso dar é, a devida importância a essa atividade, principalmente porque impactou né, o guia. Uhum, Agora, eu concordo né, que a parte dos requisitos é, ficou sendo algo, digamos assim, colateral, né? ao trabalho que estava sendo tendo realizado, né, joia. Então, assim, né, então, puxando, diante é, do esclarecimento da minha dúvida sobre é, o que foi apresentado nesse artigo publicado, né, aí eu volto a enfatizar, né, a, a relevância da revisão sistemática que vocês realizaram, eu fiz algumas sugestões sobre, é, assim, eu sei que é um trabalho, quando a gente faz uma revisão sistemática, a própria revisão sistemática já é um trabalho gigantesco, a gente meio que acaba... É, tão desgastado do processo que é, é, até nosso, o nosso é, processo criativo, ou, ou, ou melhor dizendo, assim, de você, é, como você reportar melhor os resultados extraídos da revisão sistemática, isso acaba ficando meio prejudicado. Né? Eu sei que, no final, a gente. É, faz uma compilação dos trabalhos identificados, meio que um resumo, mas eu acho que desde a revisão sistemática de vocês, dá para extrair mais conhecimento, conhecimento reusável, que eu digo, não só o resumo, não só o relato dos trabalhos que vocês identificaram. E eu estou falando isso não para a versão final da dissertação, tá certo? Estou falando isso para uma futura publicação que é, eu acredito que vocês vão tentar, né, que vocês vão fazer né, por pelo trabalho que vocês realizaram, pela relevância do tema, pela, pela urgência de, de reportar esses resultados para a comunidade, né, pelo time, todos esses fatores aí é, é, contribuem né, para incentivar que vocês publiquem esses resultados. Mas, ao mesmo tempo, né, pra, é, até para dar resultados mais diretos para o leitor da revisão, é, minha sugestão é que numa escrita de um artigo né, é, vocês tentem extrair mais conhecimento aí como é que é essa extração de conhecimento pode ser uma taxonomia, um modelo conceitual é, um catálogo de, de ferramentas ou técnicas ou práticas sabe, algo mais digamos assim mais amigável do ponto de vista de visualização da informação, pronto, eu acho que esse é o ponto né? porque acaba que o texto corrido que é o que a gente é, gera numa primeira versão de uma revisão sistemática fica um pouco cansativo para o consumidor né? para aquela pessoa que realmente vai consumir os resultados da revisão então é só uma sugestão para uma publicação que eu acredito que vocês é, vão, vão realizar e devem realizar por todos os motivos que eu falei antes, né, Pelo, pela relevância e o time do, do trabalho, tá? É, uma coisa que eu queria até comentar com vocês é a escolha do Design Science Research. Eu sou meio incomodada com o Design Science Research, eu acho ele massa, mas para um mestrado a gente acaba fazendo só uma vez, né, aquelas atividades então assim, minha recomendação é que vocês é, sei lá, coloquem lá um, um uma discussão, um disclaimer lá, tipo, ó, oh, a gente sabe que o Design Science and Research ele é cíclico, né, mas dentro do, do escopo da da dissertação né, dentro do tempo disponível da dissertação, a gente é, não pode executar mais de um ciclo, né, vocês fizeram do início ao fim, fizeram a avaliação, mas idealmente no Design Science Institute você deveria fazer o quê? Uma retroalimentação, né? Com base na, na avaliação, gerar uma nova versão, e o ideal é que a gente pudesse fazer isso várias vezes. Né? Então, é, novamente, só uma recomendação é, de, digamos, a gente sabe os benefícios, mas a gente não pôde é, usufruir de todos os benefícios. Uhum. É, eu confesso que eu é, concordo aí contigo, Carla, porque eu tenho esse mesmo sentimento, porque, assim, o José decidiu colocar o Design Science Research e, assim, a minha... que aí vale, José, acho que vale a pena você explicar agora para a professora Carla, até para mim também, qual foi o grande ganho que você teve usando DSR? Porque, de início, eu havia mencionado por que não usar só a Revisão Sistemática de Literatura, fazer bem feita e chegar a resultados e discuti-los. Então, acho que o, o José, Carla, ele pode aí nos esclarecer né, então, o porquê dessa decisão que foi dele. Né? E sim. aí, José, qual sim. é o feedback que você dá em relação a isso? É, primeiro, foi visto que o Design Science Research é muito útil na criação de artefatos na área de sistemas de informação. E é, eu concordo com isso que a professora acabou de falar, que ele é cíclico, mas foi feito só uma interação mesmo. Vale a pena mencionar no, no corpo do documento. É, é. Outros artefatos encontrados que foram gerados uh, com o uso do DSR, uh, eu considerei bem interessante, relevante, a metodologia robusta. E achei que ela dá um, uma um estruturada até no, no próprio documento. É, eu, eu, foi adotada por dar essa, essa estrutura que me ajudou a trabalhar sobre o tema, realmente. Eu, eu sei o que é a primeira fase, segunda, terceira, quarta e quinta. Eu não tenho uhum. dúvidas do que eu tenho que fazer. Então uhum. foi por isso que foi utilizado. Mas realmente, não tem a versão 2. As melhorias, né? A, o que seria criar a versão 2, ah. ficou como trabalhos futuros. Ei, ei. Mas foi um Pronto. desafio mesmo, colocar todo o design science research no tempo do tempo dentro do tempo do mestrado. É. Aí tu faz essa ressalva desculpa. e aí aproveita Isso. e coloca né José a sua principal desculpa Carla acho a que mais. faltou você dizer José o, a, a, a, os principal resultado né qual a principal contribuição de ter usado essa metodologia. Sim. Sim. Para você né. Uhum. É. Para você não aquela que a bibliografia que a diz. <risos> diz né <A> literatura <risos> é. diz. É. Uhum. Isso é mesmo. mesmo joia, joia Pronto, aí veja é, Algumas percepções Que eu tive é, ao longo da leitura né, Que aí corroboram né, Até o que Ele que, é, falou Que a gente percebe que houve Uma, né, uma correria Para finalizar os últimos capítulos né, O capítulo do Gui ficou é, Carecendo de mais detalhes que detalhes são esses, certo? Vê, o guia está lá posto, mas como eu vou usar o guia, eu não sei, entendeu? Então, assim, o uhum. que é que ficou faltando lá na, no seu capítulo do, do guia? Foi um, um running example, né? um exemplo de ilustração do uso do seu guia. Um cenário hipotético, né? como é que você... Deveria utilizar o guia para aquele cenário hipotético. Eu acho que isso é de extrema importância, porque ficou um conhecimento omitido no seu documento. Hum. Quem é que sabe como é que usa o guia? O pessoal do grupo focal, porque você estava lá orientando eles como é que fazia o uso do guia, não é? Não foi assim? Foi, foi exatamente isso. Eu, eu realmente vejo agora que ficou omitido isso como, é. como uma sessão de exemplo né o que foi deixando você... assim para o guia focal e, e lá é meio que isso, eles é. resolvem isso pois é. é então é esse detalhamento que aí a gente é, entende né que foi devido ao tempo né você tinha um prazo a cumprir tinha avaliação para fazer né reportar a avaliação e etc então, acabou que isso passou batido no, no, na escrita do documento, né? Mas que é possível de ser feito, né? Você pode até, não sei, utilizar, não digo o mesmo exemplo lá do, do Grupo Focal, mas algo parecido do Grupo Focal, não sei, aí você vê com o Edna. Mas é uma coisa realmente importante, porque torna independente da sua presença. Ou seja, com o documento eu vou poder compreender como é que eu vou usar o seu guia. Do jeito que está o documento hoje, eu acabo tentando é, deduzir, né, como é que eu vou usar o seu guia, né? É, o grupo focal, assim, a gente, o survey, apesar de ter uma amostra maior, né, mas ele tem, digamos assim, um número menor de especialistas, e aí eu te pergunto, no survey que você fez de avaliação do guia com os alunos, é, eles fizeram remotamente, eles tiveram acesso lá ao guia que está online e eles analisaram por conta própria o guia e responderam o questionário, não foi assim? Isso, dessa maneira. Certo, então eles fizeram aquela avaliação, mas não foi aplicada a um cenário nada, né? Foi só lendo lá e vendo se era compreensível. Isso. Isso. Eu era nesse apenas sentido. apresentei uma contextualização do problema, apresentei a ferramenta e, e depois hum. ficou completamente aberto para eles. Não, não foi nada guiado o uso, uso do guia, né? e, Certo. E, era era, era como, uma, como se fosse uma avaliação estática. Estática no sentido de que eles estavam apenas lendo o guia Isso. e avaliando a compreensibilidade do guia, a utilidade do guia, mas seria uma utilidade hipotética, porque eles não estavam aplicando de fato. Isso, exatamente. No grupo focal foi outro cenário, né, porque aí você, aí uma dúvida que eu fiquei, eu até anotei no documento, é se o cenário é, de um sistema baseado em IA foi você que trouxe ou foi um cenário que emergiu do grupo focal, eles mesmos se escolheram. Boa pergunta. Foram eles que trouxeram esse problema. Certo. É, eu tentei seguir todas aquelas diretrizes de como realizar um grupo focal e para incentivar e motivar eles a discutirem entre si. Então eu só fazia perguntas assim. E eles que trouxeram esse tema e ficou bem interessante o, o, o, o sistema proposto, o cenário hipotético. Certo. É, na página deixa eu ver aqui a página eu estou com a tela dividida ao meio aqui na página 104 a partir da seção 5.8 certo? página 104 esses itens que estão enumerados abaixo dos cartões eles são os requisitos é, são requisitos que eles elicitaram usando as cartas. Oh, perdão, estava mutado. Foram requisitos que eles elicitaram usando as cartas. Isso. Pronto. Aí, é, dito isso, né, confirmando essa percepção, é, por é que eu estou fazendo essas perguntas que podem parecer óbvias? É exatamente por causa da falta de, dessa informação no documento. Entendesse que Novamente, entendo que foi pela, é, pelo corre-corre para concluir o documento e tal, então, algumas informações ficaram omitidas. Então, essa que diz assim, olha, agora eu vou listar os requisitos que foram elicitados a partir da sessão de grupo focal. Não está dito lá isso, entendeu? Eu fui lendo e fui deduzindo que são os requisitos a partir da análise de cada cartão do seu guia. Não é isso? Opa, isso mesmo. Eu, eu acho que real, realmente... Ficou omitida essa informação foi aí pronto aí dito isso aí eu vou pedir uma correção no documento que é o seguinte é ao longo do documento inclusive no capítulo 2 é é mencionado por exemplo que você vai usar user stories que eu até botei lá um, uma solicitação ó oh, adiciono uma, um parágrafo de user stories aqui mas, na verdade, não é necessário, porque você não usou o User Stories, você usou a descrição é, tradicional de requisitos, né, que a gente tradicionalmente usa, né, que é o quê? Uma sentença do tipo, o sistema deve fazer isso, o sistema não deve fazer isso, então você não usou o formato de User Stories. É, isso não é problema, certo? A questão é só que lá no início do documento, User Stories foram mencionadas várias vezes ao longo do documento. E Então, a gente é, chegou aqui na hora que a gente vai ver os requisitos é, elicitados e não encontra o formato de User Stories, a gente encontra o formato tradicional de, de escrita de requisitos. Certo? Então, não é problema, a questão realmente é só remover é, do resto do documento né, essa menção a user stories, colocar aí como trabalhos futuros que você vai, é, enfim, porque foi uma coisa que eu fiquei curiosa quando eu estava lendo o capítulo 4, era, meu Deus, eu quero ver um user story de um requisito ético, entendeu? É, e aí, por isso que eu senti, aí por isso que eu digo, cadê o, o exemplo? de ilustração, para eu ver, né, as user stories lá de requisitos éticos no capítulo 4, não tinha. Aí, quando eu cheguei no capítulo 5, a gente tem requisitos que trazem preocupações éticas, mas eles não estão no formato de user stories, mas nem por isso deixam de ser requisitos, né. Então, é só para você, digamos, ajustar o texto para não criar uma expectativa do leitor que será frustrada é, posteriormente. Né, Ótima observação. Vou essa, essa correção. Uhum. Joia. É, então, assim, os pontos principais que eu queria trazer eram esses, né? Eu acho que, por exemplo, é, no capítulo 2, eu acho que Deep Learning poderia ser removido. Por que, que deveria ser removido? Porque a sua string de busca lá na revisão sistemática não, não cobre Deep Learning, apenas Machine Learning, então é, Deep Learning sobrou aí no capítulo 2, ele né, se torna desnecessário por causa do. do... Acho que eu, eu incluí o Deep Learning pelo hum. é, a visão mais clara que ele dá da caixa preta Sim. do Black Box. É, e também Sim. por ser uma das técnicas mais utilizadas. E só para dar esse apanhado geral, do que é IA, quais são as técnicas mais utilizadas, e acabou que o Deep Learning entrou. Pois, você... aí a gente vai perguntar pergunta, e por que ele não entrou na string de busca? Boa pergunta. É, entendeu? Uhum. É a questão da consistência, assim, né? É... Se você achou importante ele estar tá lá na revisão, temático, na revisão da, da literatura, né? na fundamentação teórica, ele deveria ser importante também para a revisão sistemática, entende-se na verdade, foi, é por isso. Então, como a revisão sistemática já está pronta, né você não vai mexer mais nela, uhum. então, será melhor remover a sessão de Deep Learning lá da, do capítulo 2, novamente, para não criar uma expectativa de que a gente vai ver Deep Learning no resto do documento. Certo? Sim, é, assim e uma coisa é que não se preocupe certo não se preocupe mas você precisa é incluir um novo trabalho dos autores do ECOLA é, que foi publicado recentemente tá é, vou até, eu coloquei a referência tá certo é, por que, que eu achei esse trabalho? Não é porque eu sou uma super ninja que saiu olhando todos os trabalhos relacionados para ver se apareceu um novo não, tá gente? É porque, na verdade, eu acho, é, eu tenho uma forte impressão que eu vi em algum lugar um trabalho que fala sobre é, requisitos éticos especificados com o User Stories. E aí, eu fui procurar isso e achei esse novo trabalho do Ecola, né, da abordagem Ecola. Eu coloquei o link, confesso que eu não tive tempo de olhar o conteúdo para ver se ele traz especificações de requisitos éticos na forma de user stories, não sei. Né? É, eu até, Carla, eu vi a sua recomendação desse artigo lá no certificate e eu fiz a leitura. Ah, do vi, vi, já dei uma o <risos> trabalho é excelente, ele ele faz a especificação usando o User Story e eu compartilhei com o, o, o grupo, inclusive com o José. Não ah, sei massa. se ele viu, porque ele não retornou, mas vale José, você olhar e referenciar no seu trabalho. Pronto. Sim, sim. Estou vale tentando incluir ele. Isso, aí eu tu já incluí. vê aí uhum. o impacto, tipo assim, se esses requisitos que vocês Coletaram no, no grupo focal, eles divergem muito na forma de escrever desse trabalho novo do Ecola, entendeu? No formato de User Stories, enfim. É, só para, né, enfim, fazer uma análise aí e considerá-lo né, em mais detalhe lá na sessão de trabalhos relacionados, né? É, e eu, eu vou me certificar se realmente o artigo que eu tinha visto era esse do Ecola ou era outro. Se por acaso foi outro, eu aviso a Edna também, tá certo? Mas enfim, eu acho que é, os pontos principais são esses, outras anotações eu coloquei que são mais para detalhar melhor alguns, algumas informações do documento ou. É, Deixar de forma mais clara, vamos supor, alguma sentença, algum parágrafo que eu achei ambíguo, que eu fiquei confusa, aí eu peço para esclarecer, tá certo? Mas os pontos principais foram esses que eu trouxe. Certo. certo. Carla, muito obrigada, tá? Obrigada a... a vocês. E assim, eu conf... eu espero mesmo que José, né, faça essas melhorias, viu José? Quando depois compartilhar o documento, você realize, tá? Obrigada, Carla. Então, agora né, nós vamos para o um outro momento com o professor Vander. Vander, mais uma vez aí, obrigada tá, por ter aceitado também o nosso convite. Uhum. Obrigado. Bem, bom dia a todos novamente aí. Obrigado, é, é, Edna, obrigado, José, pelo, pelo convite. É, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar né, o, o, pelo trabalho realizado. É, reforçando, assim, então, assim, vou reforçar, né, alguns pontos, né, que a professora Carla já comentou e, eventualmente, destacar um outro ponto. É, então, assim, o trabalho é bastante relevante, né, e, e posicionado no momento ah, é bastante é, também ah, importante, né, então, é, realmente, parabéns aí por essa, é, esse posicionamento, é, por esse desafio, né, que foi assumido, então, é um assunto é bastante complicado, difícil, Isso. né? ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que está realmente, parabéns pelo trabalho é executado pela, acho que pela visão, principalmente pela visão de, de, de futuro, né? Então, assim, a gente sabe que esse é um assunto aí que vai permanecer aí por, por vários anos, né? Mas está, é, assim, a sua ponta, digamos, do, do iceberg que está sendo tratada aí, né? Então, é, e, e você tem essa visão, né? Eu acho que em alguns pontos aí, talvez tenha tentado fazer até muito, muito mais coisa, né, do que realmente dá para fazer num, é, num trabalho de mestrado, mas, assim, é, eu acho que essa visão é bastante importante, né, ou seja, é, como, assim, né, atividade de, de, de pesquisa, né, então, e é, gostaria também de é, dar, assim, os parabéns pela, é, assim, de uma forma geral, né, pela qualidade do texto, pela escrita, né, o texto tá, tá, tá bem escrito, né, de uma forma geral, assim, apesar de ter alguns pontos que podem ser clarificados, né, assim, mas uh, tá, tá, tá, tá fácil, né, de ler, né, e, e assim tá, tá bem escrito, né, assim é, é algo assim que uh, normalmente às vezes dá, dá um certo trabalho tanto para o aluno quanto para o orientador, certo? Então, é, parabéns por isso. Bem, então assim sobre é, pontos específicos, né, do, do trabalho e possibilidades assim de você até é, explorar alguns pontos. É, eu gostaria, sim de destacar, em primeiro lugar, com relação é, à apresentação, né, do... Uh, assim, acho que voltando né, a esse ponto da, da revisão sistemática, eu concordo é, totalmente aí com a, com a professora Carla, no sentido que é, eu acho que vocês têm espaço para explorar, explorar mais coisas aí, né, mais, mais resultados é, da revisão sistemática, né. Em particular, eu senti falta, é, assim... Vindo aqui, né, para o fechamento, né? Ou seja, tem um, a olhar aqui na, na estrutura, deixa eu só deixa eu ir para lá aqui, né? Então, é, tem, digamos, né? Sessão 3.4, o resumo do capítulo, e, e assim, até 3.3 são os resultados, mas das questões aí, eu falei, não, tudo bem, aqui tá detalhado, agora, né? Tem um, um fechamento do capítulo, ok, pelo menos tem aqui uma síntese, né? De fato, tem uma síntese, mas eu acho que ficou faltando entrar um pouquinho mais em detalhes dessa síntese quando você fala das questões como um todo, né? Então, como a Carla falou, será que dá para realmente extrair uma taxonomia? Então, assim, eu, eu fiquei com essa... É, também fiquei com essa percepção. Eu acho que uh, dá para extrair mais desse, dessa atividade, certo? Então, assim... Fica aí também para reforçar, né, eu acho que essa recomendação aí com possíveis aí de desdobramentos aí é, do seu trabalho, certo? É, assim, outra, outra coisa assim, né, então já avançando, sobre a questão do guia, eu tive uma, na verdade até antes disso, né, assim que é citado lá na, na introdução, é, aí é, né, um comentário meio parecido com o um comentário lá da, da, do Márcio, né, do trabalho do Márcio sobre talvez uma questão de estilo, mas a, a descrição da metodologia lá, com a figura, e depois a gente já vem aqui para o texto, para os capítulos, né, com as partes específicas, então assim, uhum. é, eu não tenho assim, tá ok, tá lá, mas assim, eu acho que poderia, é, assim, é, é, parte da, é, assim, da, da, dos detalhes, talvez pudessem ser apresentados depois, né, e alguns itens poderiam ser explicados melhor, por exemplo, tem uma citação aqui, a Action Research, né, então, como a, a Carla já falou, assim, bem, acho que uma questão aí, né? Tem action research, tem design science e tal, mas, assim, action research, apesar. É, assim, action research é mais consolidado do que design science, certo? Uhum. Então, assim, tem uma citação rápida só, action research, aí, uma justificativa que foi é, é design science, por ser mais específico ao contexto, tudo bem, assim, tá justificado, mas eu acho que valeria a pena falar um pouco mais sobre isso. E discutir um pouco mais em profundidade a metodologia como um todo, é, e aí novamente o mesmo comentário lá, é será que aqui seria um ponto, acho que na introdução, assim, um dois, três parágrafos estaria ok para a questão do método, né, e, e aí isso ocupa já algumas páginas aqui, né, então eu fiquei, eu fiquei na dúvida novamente, né, se aqui seria o um local mais adequado para fazer isso, né, então... É, e também associado até um, um comentário parecido com a estratégia de avaliação, porque a estratégia de avaliação tem, ah, um cap, é, tem uma parte, né, pra, digamos, tem, tem survey, tem é, um método misto, né, mas tem uma parte survey, tem a parte fo, grupo focal, mas eu acho que no momento que fosse discutir também a metodologia como um todo do trabalho, poderia também discutir a estratégia geral de avaliação de uma vez só, né? Uhum. E, e, e assim, aí se for fazer tudo isso na introdução Talvez isso vai ficar né, maior Ou poderia fazer isso de repente no início de algum parágrafo Logo depois do background, não sei né? Então, aí assim, é uma, mais uma consideração Para vocês refletirem, entendeu? Tá, não, vamos refletir sim, Wander Eu fiquei realmente refletindo depois lá da Banca do Márcio Acho que não fica né, tão claro Quando a gente coloca aí na introdução a gente vai repensar essa estrutura aí. É, porque, assim, é só para, assim, digamos, não ficar muito com não, não ficar um pouco desproporcional, né, isso dentro uhum. da introdução. É, eu entendo que tem uns trabalhos que tem uma introdução maior, de 40 páginas, mas, normalmente, é aquelas teses que o pessoal anexa os artigos, é né, muito comum na, é, principalmente na Holanda, né, tem muito isso, a, na Finlândia, em alguns lugares, mas, assim, é, eu acho que, como, assim, não, não é claramente esse, esse estilo, né, assim, é só uma consideração de proporção aí, né? Eu acho, assim, que você pode, é, uma opção seria centralizar a discussão metodológica, incluindo a avaliação, um capítulo à parte, assim, eu acho que não teria é, eu, assim, eu acharia mais é, fácil de seguir dessa forma e, assim, mais cauteloso assim, a, a mais cautelosa discussão, tá? Então é, porque tem alguns pontos que eu sugeri aqui, ó, explica melhor isso, por que usou isso, por que usou aquilo e não está documentado ainda, certo? Sim, eu vou vou chegar lá nos pontos da avaliação, certo? Então, mas, enfim, é, aí uma pergunta para o José é o seguinte. É, José, assim, eu acho que o foco aí foi mais na parte de requisitos, na né, licitação tal, extremamente, extremamente importante, né? Agora, eu fiquei, assim, na, na dúvida, assim, é, assim, uma pergunta sobre a contribuição do seu trabalho. Tá, com o seu guia, você, ele dá dicas, é, ele, dá, ele dá indícios da viabilidade é, da implementação e da rastreabilidade, né, então eu fiquei com essa dúvida. Uma boa pergunta, professor Wanda, é, o que eu posso falar sobre os indícios? O, as cartas contêm perguntas que endereçam essas questões de rastreabilidade. É, uhum. De uma certa maneira, levanta a consciência ética dos usuários do guia que leva em consideração essas questões de rastreabilidade porém, sempre fica sujeito à subjetividade dos desenvolvedores. No final, não hum. tem assim... Ficou até como trabalhos futuros, a parte hum. de rastreabilidade dos requisitos hum. éticos e o código. Certo. Uhum. Perfeito. É, assim, eu acho que isso... Uh, assim, né é, é, assim, acho que a avaliação realmente é importante, né como está. Agora, e, e assim eu também observei né, a, o destaque desse ponto como o trabalho futuro... Mas, talvez, assim, não sei se, talvez, ah, pela, até pela pesquisa que você mesmo fez, e talvez até na hora né, de colocar o exemplo, eu vou chegar nesse ponto, né, que a professora que a Carla já falou, é, talvez você já tenha indícios né, da sua experiência sobre isso, entendeu? É, não sei, assim, eu acho que né, eu acho importante, talvez, documentar isso, né, porque, assim, veja... Ah, ok, né, assim, até avaliação subjetiva, mas assim, na prática, né, o que a gente quer saber com requisito, na verdade, não só coletar o requisito especificar, mas a pergunta talvez mais fundamental, né, é assim, dá para implementar esse requisito? Assim, acho que esse é um ponto é, importante, né, dá para implementar esse requisito de uma forma é, controlada, de uma forma rastreável, né, então assim... É, essa é uma pergunta, é claro, que é um desafio, né, que tá, vai, ser, tá sendo, vai ser tratado né, nessa área de pesquisa, mas, assim, pode ser que você já tenha algum conhecimento, alguma evidência, é, devido à sua experiência sobre esse assunto, né, então, acho que valeria a pena é, ver se você consegue, talvez, extrair essa informação, mesmo que seja através, assim, é, de um exemplo, tá? É, ok? Sir. Tá. Sobre a, a, a descrição do método, e aí aqui para assim, eu tenho uma, uma coisa que eu não entendi, foi o seguinte, né, talvez possa me esclarecer, José, que é o seguinte. É, assim, pelo que, tá, é, pelo que eu entendi da, do, do texto, no capítulo do guia, é, a, o protótipo é descrito antes do guia, é, é isso? Sim, é, essa é, um, uma, e por quê? é uma das amarras do Design Science Research, né? Porque a fase uhum. de sugestão gera como saída uhum. o, o protótipo. E a fase de desenvolvimento gera como uhum. saída uhum. o projeto piloto. É só um, uhum. uma denominação, assim. Por isso que o uhum. um protótipo saiu antes do guia. Uhum. Certo. É, assim, isso... Assim, eu, eu, eu vi lá, né, sobre, sobre esse método e tal, fala... Mas eu achei isso um pouco... <risos> É, assim, não tão intuitivo, assim, digamos, Sim, oh, eu entenderia eu que, como é interativo o processo, tudo bem, uma hora, assim, você vai, sei lá, resolvendo, resolver o problema, e implementando, etc, e, e coisa, mais assim, isso não, não ficou tão claro, e principalmente porque o guia não é descrito em detalhes depois, né, então, que, é, como foi levantado, né, então, pela Carla também, então, assim, é, assim, eu acho que o principal ponto é descrever em detalhes, assim, o guia é, nesse capítulo, né, e, uh, e mostrar através de um exemplo, né, assim, eu acho que fica muito, assim, a sua introdução, assim, né, é, é, assim, está uma introdução interessante no sentido de motivar, eu acho, mas eu acho que cria uma expectativa, né, para quem está lendo o trabalho, de que você vai apresentar alguma coisa concreta é, a, durante o trabalho, né, assim, você cita é, artigos é, né, com exemplos relevantes, né? eu, assim, seria assim, natural que você apresentasse pelo menos um exemplo, por mais simples que fosse, mas que ilustrasse ah, o seu guia. Né? Então, assim, é, pra, assim, acho que a principal recomendação que eu faço são, são, são duas recomendações principais. Né? Primeiro, ver se dá para extrair mais, ah, mais resultado da, da revisão sistemática, mas isso pode certamente eu acho que vai além do escopo da, da sua pesquisa, mas eu acho que dá para você extrair isso, tá? E, uhum. e talvez, assim, a principal, assim mesmo, seja, assim, que eu consideraria, assim, bastante importante, você descrever um exemplo que ilustra a aplicação do seu método, um toy, exemplo, que seja, mais que dê para mostrar, realmente, você seguindo, né? Então, isso uh, acabou passando aí, né? Talvez, como você estava envolvido em tudo e tal... Né, e focou mais na questão lá da, da, da avaliação também, né, mas isso é extremamente importante para é, outras pessoas utilizarem né, o, o seu guia, certo? Então, acho que eu, esse é a principal, uh, principal sugestão que eu sim, faço, sim. certo? concordo tá. bastante. Com relação à avaliação, é, então aí novamente eu retorno, né, acho que, ok, você tem aí um capítulo, né, mas sobre a, a, a filosofia, a justificativa, pela escolha do método de avaliação, pode vir junta quando você estiver justificando o seu método de pesquisa como um todo, né? Isso possivelmente em, né? em algum outro é, capítulo, né? Extraindo aquela parte lá da introdução, etc. Né? É, eu senti falta, assim, né? tá, estamos usando um método místico tá, muito comum, mas assim, é, nesse ponto também é interessante dizer, olha, vai usar a avaliação qualitativa, não vamos usar quantitativa e então, também justificar por que, que não vai dar nesse momento, não é só esperar chegar nas ameaças da validade para falar alguma coisa sobre isso, entendeu? Então, é, eu acho que vai, é importante justificar mais a escolha do método é, de avaliação em particular, e se te falta de um rastreamento melhor entre, quando você entra na sessão 5.1 é, com a avaliação do survey, tem lá as né, você explica, né, o survey etc mas assim, é importante rastrear com os objetivos lá da, da introdução, certo? Então são 5.2, né, a Survey Objective and Questions, né, então, eu acho importante você explicitamente rastrear com, é, digamos, né, a promessa, o contrato que você estabeleceu lá na introdução, certo? Isso não ficou tão claro assim, certo? Então, Ótimo, mas, é, ficou assim, né, enfim, né, e a... Uh, é, com relação aos surveys, é, assim, realmente teve essa limitação de não ter a participação de especialistas né, do domínio, então isso é um ponto né, assim, que você. Né, isso é, é reconhecido lá na frente no texto, né, mas é, esse é um ponto assim, realmente importante. Né, assim, o que é comum, a gente sempre tem. É difícil né, ter uma baixa taxa de resposta, mas tipicamente a gente tende a conseguir alguns, alguns especialistas do domínio. Né, acho que esse é um ponto de. É, de limitação importante, né, uhum. é, e eu acho, assim, que ah, na sessão é, de discussão de resultados, ah, é, main, sessão 5.9, na, né, na página 107, é, assim, eu, ah, eu esperaria, assim, que fosse extraído mais coisa aqui, não sei, né? assim, foi identificado, por exemplo, foram identificados alguns pontos negativos, né? no fim, isso está num parágrafo, mas, assim, eu acho que poderia continuar, pelo menos, a discussão dizendo o seguinte, tá, mas dá para mitigar algum desses pontos, ou vira tudo trabalho futuro, né, ou parte deles, entendeu? Assim, eu acho que meio que senti que ficou truncada a discussão aqui, né, então, acho que, de repente, você pode fazer alguma coisa sobre sobre isso, não sei, né, ou, pelo menos, discutir mais, assim, por que, que não dá para fazer na, no, no atual momento da, da pesquisa, né, então, assim, é, e eu acho não sei se aqui também na 5.9 você poderia falar sobre alguma coisa é, é, algum conhecimento relacionado mais profundo a essa questão da, da, da implementação da rastreabilidade né para uma possível implementação né? então assim, é, assim de assim uma forma geral sem assim, senti sentir falta de mais uma profundidade nessa, nessa sessão certo, certo. e uh, bem por fim assim eu acho que uh, né, a sessão aqui de né, a, a conclusão, ela realmente você é, faz um apanhado, né, mas é, assim tem, enumera assim, uma série de, né, de, de trabalhos futuros, né, mas assim, eu acho que tem é, assim, mais possibilidade de você discutir assim, olha o é, é, que você já, assim por que, que o seu trabalho está contribuindo nessa direção, assim, eu acho que importante você valorizar mais assim né a posicionamento do seu trabalho para para é, é como um, um, um marco importante para viabilizar essas essas pesquisas futuras né então é bem, né essa é mais uma, uma, uma percepção aqui do, do final do trabalho é mais assim é, resumindo né eu gostei bastante do trabalho ficou aí essa principal sugestão de colocar um exemplo na descrição do guia né, e é, reestruturar um pouco a justificativa da, da explicação do método de, de, de pesquisa, incluindo a avaliação. Tá? É, então, assim, é, parabéns, né, é, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Vander, pelas considerações. É, José, certamente, né, José vai levar em consideração as observações do documento para poder elaborar o documento final. Bom, então agora, José, nós vamos passar para o um outro momento, que é o momento da definição, né, da banca. Aí eu vou pedir para que vocês, né, audiência da banca se retirem, e aí, José, depois eu chamo vocês lá no grupo novamente. Perfeito. Até então, até se logo. vocês puderem deixar a sala, até daqui a pouco. Até já. A qual o link pra voltar lá? Vocês me escutam também? Emoção muito grande, está acabando essa etapa, obrigado pela presença de todo mundo. Sorriso de quem está acabando o mestrado, vai voltar a dormir mais de 6 horas por dia, talvez. O que vocês acharam da apresentação? É... Falei muito rápido, né? Espera que eu, eu vou ter que voltar lá em algum momento. passos de virar mestre, momentos de tensão, <risos> o discurso aqui vai envolver é, muita luta, muita garra, muita paciência, muita paciência, é, fiz um, comecei a pesquisar sobre esse tema em maio do ano passado. Publicamos um artigo com a um 1, que não foi possível incluir no meu, <risos> no meu documento, por motivos de orientadora. É... Depois decidi fazer ele todo em inglês. Primeiro fiz 114 páginas, tudo em português. Depois saí traduzindo tudo. Traduzi. 30 páginas por dia e ficou um documento monstruoso e engraçado que a sugestão da banca é realmente aumentar né e a orientadora me dizia que mais de 100 páginas o pessoal não ia aceitar é... grande trabalho, muito interessante e muita motivação nesse trabalho <risos> Opa, tem que voltar lá. Vou desligar a câmera. José tá nos ouvindo? Olá, olá. Me escuta? É, Vander, escutamos. Vander, e depois você e Carla né, vão compartilhar conosco né, o PDF. É, José... Eu já mandei, a... acabei de mandar. Ah, muito obrigada, Vander. Obrigada, Carla. Aí. José, Bom, então bem. assim, é, a, banda des... a banca decidiu que você está aprovado, mas sobre a condição de você realizar todas as correções aí para nós, dentro do prazo do programa, e nos devolver essa revisão, tá? esse documento totalmente revisado, com as melhorias sugeridas pela banca, aí no, no prazo né, dos 15 dias do programa. Certo. Então, a, a sua aprovação, ela está condicionada a você fazer né, essas correções e nos entregar o documento final. Perfeito. Muito obrigada. Isso, José. Parabéns pelo trabalho, José. A gente quer ver esse documento redondinho aí, porque a gente quer divulgar aí para para a galera que está interessada no tema. <risos> Parabéns José, estamos no... ficamos no aguardo. Parabéns José, obrigada Vander mais uma vez, Carla. Obrigada, tá? Muito obrigada gente. pelas considerações e assim que José encerrar as correções, né, e a gente hum. compartilha o documento, né, aí José me entrega antes eu vou revisar e aí compartilho com vocês, tá bom? Já ouviu. Edna, é, depois você manda o número do processo, né, para a gente assinar lá o formulário, né? Mando sim, pode deixar que depois eu mando para vocês, tá, okay, tá então. Obrigado, Mais uma vez, gente. muito obrigada, gente. Obrigado, tchau. Um abraço, um abraço obrigada, parabéns. Tchau, tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau. Valeu, tchau. Valeu. <risos> I <laughs> Tô certo! Boa, moleque! Oxe, <risos> Parabéns, ah, velho! Boa! Ah, caralho! Feliz demais, mano! Isso aí, velho! Conseguimos, velho! Conseguimos, velho! Conseguimos! Ah, eu tô <risos> meu tô emocionando, Pelo amor de Deus! <risos> Isso aí! Ah, meu Deus! Cada dia é um dia mesmo, né? Pelo ah. amor de Deus. Tem dias que eu nem acredito. TEM MESTRE, <risos> FALA na <da> PURTA! <risos> ah. Isso aí, Sim. Não tem fim essa Edna, hein? Pelo é, amor, amor de Deus, isso, cara. <risos> tá fora de Do negócio. <risos> ah! Isso aí, cara. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir a essa live emocionante, com muita dissertação, muita apresentação, muito conteúdo em português online, interativo, curioso, moderno. É. Cara. As bancas públicas de hoje em dia, né? É, não vou poder divulgar a banca, né? Se fosse antes da pandemia, ia ser uma salinha. Pois é. Valeu por divulgar. É nóis. É né? <risos> isso. Oh, agora, agora... agora. É isso aí. Depois vamos pensar em doutorado. Vamos pensar em doutorado. Depois. É. 15 dias pra aplicar correções. Então, vamos lá, tá tranquilo. Terminar a transmissão agora. Tchau, galera. Até mais. Oh, mestre José, velho. Caraca, mestre José. Mestre. É mestre. É então, você termina lá no programa mesmo. Volta, volta. Os streamers, eu terminar a transmissão. Não, deixa-me despedir. Ah, então. Você pode fazer o chat lá pelos streamers também. Ah, é? É, vou. Tem uma área do chat aí. Ah, não, tá lá no region ali apenas. Não, não, você tem que ah, começar por aí mesmo. 15 dias, a família toda me ligando. Já fez as correções? Fez as correções? Não, não, cara, Já eu vou fazer correções? isso. Tu vai fazer em uma semana. <risos> tu vai fazer em uma semana. Se não, até o final do mês para fazer. Nossa, vai ser divertido. Ah, mas é pouca coisa, cara. Beijos, obrigado, Cândida. Piúcha, é Clarissa. Né? Tia Malu. Tia Rita, aniversário da Tia Rita hoje. Obrigado a todo mundo que apareceu. Agora a próxima transmissão vai ser na defesa do doutorado, não é mesmo? É? é? a qualificação do doutorado, né? <risos> beijos, beijos. Se cuidem, use máscara. Viva o